Posicione a ferragem no assento, mas atenção, a frente deve estar voltada para a lateral maior. Coloque então os parafusos menores. Agora, pegue o encosto e posicione no assento. Pegue os parafusos maiores e parafuse. Pegue um dos braços, posicione nos furos e parafuse com o parafuso intermediário e as arruelas. Faça o mesmo com o outro braço. Encaixe os pés no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.